E aí, pessoal! Beleza? É, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês como estar tá fazendo as primeiras configurações do programa Cakewalk by BandLab. É, no vídeo passado eu, eu ensinei como estar tá fazendo o download, está instalando o programa e tudo mais. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como fazer as primeiras configurações no programa, para estar tá iniciando as gravações. É, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo as notificações. Deixe o seu gostei e deixe o comentário. E bora lá. É, primeiramente, a gente aperta ou a tecla P do teclado, ou a gente vai em editar, preferências. A gente vai abrir essa tela. A gente aqui embaixo, a gente tem o básico e avançado. A gente vai ficar apenas no básico por hoje. É, aqui em áudios, em áudio, temos aqui Dispositivos. Aqui vai mostrar os drivers que você tem instalado no seu computador. No caso aqui eu estou usando a placa Onboard, placa de áudio Onboard do próprio notebook, do PC, né, que eu estou utilizando. Então aqui eu tenho duas entradas selecionadas. Entrada, o driver de entrada, tem um selecionado. E de saída, tenho outro aqui também selecionado, que é o da própria Onboard. Então caso você tenha uma interface de áudio, e com várias entradas, aqui você vai estar selecionando quais entradas você quer habilitar para estar gravando né, as entradas e a saída. Em configurações do driver, né, é quase a mesma coisa, praticamente. Temos aqui também que você seleciona a saída e as entradas para estar gravando. Profundidade de bits do driver de áudio, deixamos aqui 24 bits. Mecanismo de precisão dupla para 64 bits. É, deixa sempre selecionado essa, essa opção. Na taxa de amostragem, a gente sempre utiliza de 44.100 ou 48.000. Né? A taxa de amostragem. 48.000 é mais utilizado em grandes estúdios, até mesmo na, na em edição de vídeo e tudo mais. Aqui temos... É... O tamanho do buffer, né? No caso que para você controlar a latência, quanto menor é, o, as, as, as amostras, né? E 408 aqui eu tenho 480 amostras, quanto menor, menos latência eu tenho, né? Quanto maior, maior a latência. Caso você esteja utilizando o driver, né? No caso, geralmente quando você utiliza. É, a interface de áudio geralmente ou a, ou o driver é a ASIO, né? Então ele tem as próprias configurações de latência no, no driver ASIO. E é até interessante: quando você não, não utiliza a, a interface de áudio, queira utilizar também a própria placa de áudio on-board do PC, você pode estar baixando o ASIO 4 All, para estar utilizando para ter uma, um melhor rendimento, né? Aqui em reprodução e gravação. Aqui é onde selecionamos o modo de driver, do driver, né? Então temos aqui ASIO e, no, como eu não estou utilizando interface de áudio, eu vou utilizar o MME de 2 bits. Então, utilizando esse, esse driver é, e MIDI, aqui também você seleciona quais dispositivos MIDI você utiliza. Se você tem um controlador MIDI, no caso, você seleciona as entradas aqui que vai estar aparecendo nessa caixa. O controlador MIDI, e assim como a saída, que alguns controladores também, eles possuem é, saída, né? Então você pode estar tá, é, selecionando aqui a saída. E no mais é isso. Aí a gente clica em aplicar, fechar, e a gente abre um novo projeto aqui em cima. Abrimos um novo projeto, projeto em branco. vamos aguardar, aguardar abrir e aqui a gente ou a gente clica aqui no mais para adicionar uma nova pista né? e aqui a gente seleciona a entrada no caso como a gente viu lá aqui como eu tô usando o MME é, Devices né então eu como para microfone eu seleciono a, a entrada mono né no caso esquerda seria mono e criar uma nova pista aqui temos a nova pista aberta e aqui selecionamos aqui a gente habilita a track para estar tá gravando e a gente já vê que o sinal já está chegando então é basta a gente apertar aqui em gravar aqui em cima ou a letra R do teclado e já inicia a gravação e para estar tá também também é, adicionando uma nova track você pode também clicar com o direito do mouse e inserir pista de áudio, ou inserir pista de MIDI, caso você vai e for gravar algum instrumento MIDI. E é isso aí, é... se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo as notificações, para estar tá acompanhando novos vídeos que eu irei postar a respeito do Cakewalk by Lab Beleza? Falou, obrigadão. Até mais!